Opa pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, e antes de começar, por favor, deixa aquele like, se inscreva se não tiver inscrito, que não vai custar nada pra vocês, mas vai me ajudar demais. Antes de começar o vídeo, já queria agradecer, galera, por a gente ter conseguido os marcos de 6.000, 7.000 e 8.000 inscritos. Eu queria agradecer demais, porque isso só foi possível por causa de vocês, então, muito obrigado, galera, sinceramente. E agora bora pro vídeo. Mas antes, eu vou dar um recadinho bem rápido. Vocês sabiam que virando membro do canal, vocês têm vários benefícios especiais, como diversos selos de fidelidade que vão progredindo ao longo do tempo, e também diversos adesivos personalizados. Que vocês podem usar para colar nos comentários E também tem o um maior destaque entre os outros inscritos Ainda de brinde, vocês se tornam VIPs Na comunidade de Minecraft, te dando acesso a um maior suporte E acesso a produtos customizados Como esses pets aqui, que vocês podem até Voar em cima deles e se divertir bastante Tudo isso com um preço bastante acessível A partir de 1,99 por mês Considere se tornar membro para apoiar essa comunidade incrível E agora fique com o um vídeo Bom galera, o assunto de hoje é um pouco mais delicado Porque se trata de uma espécie de ataque que a gente recebeu na comunidade Ontem, enquanto eu fazendo fazendo live Tudo começou quando eu estava fazendo live tranquilamente até que eu recebo alguns comentários dizendo que tinha alguém atacando meus inscritos, minha comunidade, me xingando Então eu resolvi investigar Eu no começo não achei que era sério, eu achei que poderia ser só uma brincadeira Até que de repente eu recebo esse comentário Eu entendo o fato do Fox ter seus problemas e afins Mas alguém que se diz... Ser tão inteligente e superior deveria ter, no mínimo, senso sobre suas ações a partir de outras pessoas. É muito fácil negar e por todo um público lunático atrás de quem apresenta fatos à sua pessoa. Todo um público lunático atrás de quem apresenta fatos à sua pessoa. Cara, eu tava de boas, eu não me importei nem um pouco, porque as pessoas têm um certo direito de falar sobre outras pessoas, desde que não ofenda, né? Mas até que ele falou mal dos meus inscritos, dos meus seguidores. Aí, Aí arrumamos um problema. problema. Muito pelo contrário do que ele esperava, eu vou responder esse vídeo na maior calma possível. Esses ocorridos citados no vídeo dele falam sobre coisas que aconteceram há cerca de dois anos atrás, um pouco menos. Porém, como vocês já sabem sobre a minha filosofia, galera eu acho, na minha opinião, que uma pessoa não pode ficar culpada por algo por mais de um ano Porque ela pode ter mudado, a pessoa pode estar em outro rumo da carreira dela Então não faz sentido as pessoas ficarem culpando uma pessoa por algo que já passou E outra, é que a própria pessoa da qual ele disse que eu, que eu fiz algo ruim Me perdoou faz bastante tempo e a gente hoje em dia é amigos e tamo muito de boas Ninguém mais nem sequer fala sobre isso Mas de maneira geral, o que mais me incomodou é o fato de ele ter xingado meus inscritos Cara, na minha opinião, uma pessoa que acaba xingando a comunidade de outra pessoa Não tem nem moral para falar sobre a reconhecimento como ele mesmo tá falando sobre ele mesmo no vídeo mas com 18 anos tenho que tratar da minha vida pessoal em ocupação esse mesmo cara acabou dizendo que o canal dele tá chegando ao fim e ele tá pedindo reconhecimento e agora vai meu porém eu vou ficando preocupado com a questão de não ter um reconhecimento e acompanhamento em base dos meus vídeos é né cara xingando os inscritos dos outros inclusive os inscritos que eu divulguei o canal para eles te ajudarem é claro que o reconhecimento vai ser uma coisa um pouco mais difícil de conseguir né é muito fácil negar e por todo um público lunático atrás de quem apresenta fatos à sua pessoa. Todo um público lunático. É, cara. Pra uma pessoa que tá querendo crescer, se sentir mais adulta, falar uma coisa dessa xingando as pessoas que estão seguindo outra pessoa, cara, eu acho uma falta de respeito, então... Não condiz com o que tu tá dizendo. Ah, galera. E não por eu por aí a questão das ofensas. Olha o que ele acabou de falar. Mas alguém que se diz ser tão inteligente e superior deveria ter, no mínimo, senso... E a questão é, desde quando? Quando na minha vida eu falei que eu, eu sou superior a alguém ou melhor em algo. Como vocês já sabem, galera, eu passo todas as lives dizendo, até mesmo quando eu recebo o melhor elogio, eu falo, e deixo bem destacado, que eu não sou melhor a ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tá aqui pra cooperar e fazer o seu melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. E ouvir isso de um companheiro de equipe, como a gente tá no YouTube aqui, a gente trabalha em conjunto na mesma empresa, somos companheiros de trabalho, falar mal desse jeito, sem provas nenhuma de outro companheiro de equipe, é uma coisa bem desrespeitosa E não condiz com uma pessoa que supostamente tá virando adulto agora. É um comportamento bem peculiar, que por mais que eu não me importo nem um pouco, o fato dele ter xingado meus inscritos, aí já acabou com o teu argumento, cara. Ainda mais começando o vídeo xingando desse jeito, deixa o teu argumento sem valor nenhum. Mas então, mesmo eu já tendo resolvido esse problema no privado, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui no YouTube também, então, Ray, se estiver vendo isso, eu queria pedir minhas sinceras desculpas, por mais que a gente já conversou sobre isso, eu acho, não lembro na verdade, porque isso já faz bastante tempo, se tu ainda tiver algum rancor ou algo do tipo, me desculpa, tá? De maneira geral, eu queria terminar esse vídeo falando que a gente pode deixar esse rancor à parte, porque não é coisa de adulto falar sobre isso, e vamos declarar isso como resolvido por enquanto. E já que estamos falando do passado, eu já queria aproveitar para agradecer, inclusive, todos os bons momentos que a gente passou, tanto na Collab Edition, quanto nas outras ideias que vocês tiveram. Collab Edition, Boats Valley, que também participei. São diversos bons momentos que a gente passou e foi muito bom estar nessa carreira, juntamente com vocês e essa equipe maravilhosa que a gente criou durante um curto período de tempo. Eu não vou levar em consideração esses xingamentos que eu recebi, de graça, nem nada do tipo, porque é muito infantil ficar conversando sobre esse tipo de coisa no YouTube. A única coisa que eu fiquei triste mesmo é por ter ofendido meus inscritos, meus seguidores, que não fizeram nada para merecer esse tipo de coisa, ser ofendido assim de graça, mas eu vou relevar isso. Mas de qualquer forma, então, PlayerOcuta, eu já queria ressaltar que eu espero que tu volte logo pro YouTube, espero que teu canal fique de sucesso aí, tenha bastante novos vídeos, novos conteúdos, inclusive tu consiga mais tempo para fazer essas coisas tudo e você resolva aí. Já vou deixar bem claro aqui que eu não guardo nenhum rancor em relação a isso, só fiquei meio triste mesmo por causa dos meus inscritos, mas de maneira geral, tá bem de boas, beleza? Não há motivos para conflitos, nem inimizade. Até porque, apesar de tudo, nós somos companheiros de equipe, né? Mas já acabou o vídeo, eu queria aproveitar, galera, pra pedir pra vocês irem se inscrever no canal da Ray e também do Player Oculto, que estão aí na descrição no topo. Eu queria pedir encarecidamente que vocês também perdoassem, que tá tudo de boas não leva pro coração esse tipo de comentário, beleza? Às vezes a gente comenta algumas coisas sem pensar, né, Player Oculto. Já aproveita e um comentário lá, vim pelo Fox, deixa o like também no vídeo deles e aprecie o conteúdo lá galera, porque eles editam muito bem e são bons no que eles fazem galera, pode ter certeza disso. Não deixe nenhum comentário de ódio tá galera, não vamos fazer esse tipo de erro que a gente já viu sendo cometido agora há pouco, e vamos mostrar né galera que apesar de tudo o ódio não resolve nada, somos todos amigos aqui e estamos aqui pra fazer um conteúdo bom né, e ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Apesar de tudo, agora bora esquecer tudo isso galera, vamos continuar com nossa vida E muito obrigado galera por terem assistido até aqui Por favor, quem assistiu até aqui comenta pão, Que aí eu vou saber quem assistiu até aqui e posso até fixar o comentário no topo Não se esqueça também de deixar aquele like e compartilhar galera, para mais pessoas poderem precisar esse conteúdo Compartilhe aí galera no grupo da família, no grupo da escola, no grupo da faculdade Todos os grupos aí que vocês tiverem, do trabalho, da escola, da igreja E peçam pra se inscrever no canal do Fox, é um canal muito humilde galera Que eu tenho certeza de que todos vão aparecer aqui e não vão se arrepender E caso vocês possam e quiserem ajudar esse conteúdo Pra incentivar a gente a criar cada vez mais conteúdo bom aqui na plataforma Considere virar membro do canal aqui pra ter acesso VIP E patrocinar esse trabalho que a gente tá fazendo todo dia Com tanto carinho pra vocês, espectadores E se vocês acharam que esse vídeo também merece um reconhecimento maior Vocês podem deixar um valeu demais Que é esse botãozinho de monetização que tem aí debaixo do vídeo Se vocês quiserem, vocês podem deixar qualquer valor aí Que já vai ajudar muito Mas valeu a pena eu ter ficado sei lá quantas horas pra editar esse vídeo Muito obrigado então galera por ter assistido até aqui Comenta pão E até o próximo vídeo galera Valeu, falous e fui -se.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 Vocês estejam bem e estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Collab Edition então galera vamos dormir aqui Pronto galera acordamos estamos aqui no não sei que dia tal. Tá acostumado